Olá! Começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais da TV Crea Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas nas organizações. O relacionamento entre empresas e seus colaboradores mudou consideravelmente nos últimos anos. A cada dia, a gestão de pessoas vem ganhando mais importância no cenário organizacional. Mais do que formar líderes, as organizações buscam atualmente reter talentos. Para isso, Investem cada vez mais em ferramentas estratégicas para o desenvolvimento dos profissionais a fim de gerar mais conhecimento e inovação tecnológica. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto e explicar o que é o plano de desenvolvimento e resultado de pessoal do CREA Minas, o PDRP, vamos conversar com a gerente de recursos humanos, Juliana Bittencourt Avendanha. Juliana, muito obrigado pela presença no nosso programa. Seja bem-vinda. Olá eu que tenho que agradecer. Juliana, então como que as organizações hoje estão trabalhando a gestão de pessoas? Qual que é a devida importância que é dada a este assunto? Normalmente eu é que faço essa pergunta, Almi, por incrível que pareça, porque eu acho como que as empresas conseguem sobreviver sem uma boa gestão de pessoas, sem a, sem a, sem a organização de pessoas bem planejada. Porque antigamente a gente tinha ADP... Né? Que as pessoas preocupavam com o quê? Demissões, contratações, é, é, advertências. Não, hoje eu tenho que gerir pessoas, eu tenho que reter talentos, eu tenho que cuidar desse ser intelectual né, que está ali dedicando o seu dia a dia na organização. Então, essa importância é fundamental. Existia né esse cuidado preocupação com penalidades. Hoje está formar talentos, reter esses talentos. Então, com, é muito certeza, com certeza, com certeza. A organização não está ali para ficar preocupada em quem eu vou penalizar e por que eu vou penalizar. Né? Ela tem que se preocupar em como ela vai fazer com que aquele profissional se dedique cada vez mais, buscando resultado e, ao mesmo tempo, feliz. Né? Sair de casa feliz porque eu estou indo trabalhar, eu estou indo produzir e fazer aquilo que eu gosto. Né? Uhum. Agora, você só tem condição de sair de casa e fazer o que eu gosto a partir do momento que você trabalha numa organização que te oferta isso, né? que te dá carinho, que preocupa, preocupa com você, que te, que te motive, que te dá uma remuneração condizente com a sua atividade, enfim, ser feliz dentro do ambiente de trabalho. E esse tema é cada vez mais recorrente, não só né, dentro das empresas privadas, mas também nos órgãos públicos, né? Claro, sim. O mais bacana é como que isso está cada vez mais crescendo dentro dos órgãos públicos. Né? Então, assim, não basta eu simplesmente é, fazer o concurso, ser contratado, vou ali trabalhar, acabou meu horário, vou embora. Não! Eu quero também crescer, eu quero também... É, mostrar a minha, a minha capacidade dentro da empresa. Então as organizações públicas também estão muito preocupadas com isso. Porque preocupa-se com essa questão das metas, dos resultados, de um planejamento estratégico que vai ser bem feito e não só vai ser feito, mas também cumprido ao longo dos anos. Né? Com certeza. E está muito claro, sabe os funcionários estão percebendo isso. Isso que é, que é prazeroso dentro da organização, principalmente dentro de uma área de recursos humanos, né? Você uhum. conseguir enxergar que, o seu, que a sua equipe, que o seu profissional, que o seu funcionário está vendo isso. Poxa, que bacana, a organização está preocupada comigo, né? Ela está planejando ações que vão fazer com que eu cresça profissionalmente. Ela vai desenvolver é, ferramentas com mais transparência, isso é muito bom, né? E quando a gente fala principalmente nessa questão né, dessa transparência também, desse planejamento, também gera alguns desafios quando se fala em gestão de pessoa. Quais são os desafios, propostos, desafios que principalmente um RH, um setor de recursos humanos, enfrenta atualmente? Pois é, o bacana é que recursos humanos não tem rotina, né? Os desafios são constantes e isso é que é prazeroso, trabalhar numa área de recursos humanos. Exatamente lidar com esses desafios, porque quando você é, lida com isso, você está mexendo com desejos e necessidades de um ser humano. Né? Então, se você tem milhares de funcionários, você tem milhares de desejos, milhares de necessidades. Né? Então, como lidar com isso? Agora, a, o o grande, a grande importância que eu vejo nisso, Almir, uhum. é você ter a gestão do seu lado. Né? Seja o presidente, seja a diretoria, seja os gestores, propriamente dito, que estão ali no dia a dia do funcionário, que é o seu gerente, o seu supervisor. Quer dizer, como? Que ele vai nos ajudar nisso. Então ele tem que estar alinhado conosco. Senão todas as ações do RH, elas não conseguem chegar realmente no resultado se essa parceria é, não estiver bem, bem sólida, sólida exatamente. Uhum. E tá? acompanhando, vendo todos os processos, resultados. Isso, junto. Porque o RH, ele oferta a ferramenta para que, que o planejamento, para que a gestão consiga é, é, é, lidar no seu período aí de gestão. Mas se nessas ferramentas o gestor direto com o funcionário estiver junto, a gente não consegue porque não é o RH que está junto com o funcionário, é o gestor. Então, ele tem que estar junto com as ações que o RH propõe e também aplicando essas ações junto com Tendo os funcionários. Tendo conhecimento de tudo ali. Tendo conhecimento de tudo, com certeza. Não simplesmente vou gerenciar uma equipe, não. Tem muito mais coisas aí dentro desse gerenciar equipe. Uhum. A gente percebia que muitas empresas né, e também órgãos públicos trabalhavam com planos, por exemplo, o plano de desenvolvimento individual. Hoje o Creminas tem um plano de desenvolvimento e resultados pessoal, que é o PDRP, Isso. né? Como que funciona esse plano? Tá. Qual que é a importância dele? Tá. O PDRP, para o, é, o PDRP, ele é uma ferramenta extremamente usada, né? Porque antes nós tínhamos o plano de cargos, carreiras, salários. Em alguns outros órgãos Sim. públicos nós tínhamos o plano de cargos e salários, né? Então os funcionários eles percorriam aí uma carreira dentro de é, salários em caixinhas, vamos dizer assim, né? Daquelas tabelas numéricas, aquela coisa toda. Então, quando surgiu o PDRP, né, esse plano mais ousado, que ele é totalmente meritocrático, né? ele depende de vários eixos aí, para que um funcionário percorra realmente uma carreira, um tempo é, é, é, de dedicação e de profissionalismo dentro da organização. E o mais bacana é que é extremamente flexível. Né? O PDRP, a gente pode mexer com percentual, a gente pode mexer com os eixos. Né? Ele, ele respeita muito a lei de responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo o resultado de todos esse, esse, esses eixos que, são, é, que fazem parte do plano. Então, ele é bem flexível e, ao mesmo tempo, muito transparente. Né? O tempo inteiro, dentro da, da, das ferramentas, de gestão de pessoas, a gente procura mostrar para os funcionários é, o tempo inteiro o que está acontecendo com a vida dele, ele, ele participa disso. Ele foca o mérito disso. do funcionário, como você falou, ele é por causa disso. Né? E também ele avalia setores, outras áreas. Isso. Como é que o PDRP funciona, o nosso plano? Ele tem seis eixos, né? Sim. Ele tem o um eixo institucional, onde dentro desse eixo institucional existem três sub-eixos. Então uhum. eu tenho o eixo da, da avaliação presencial, eu tenho o eixo da avaliação da sociedade e do profissional. Então, uhum. eu, mera sociedade, vou ali e voto. O profissional, ele entra dentro da senha dele, faz a votação dele dentro daquilo que ele entende que o CRE está prestando um bom serviço. Eu tenho o de projetos, eu tenho o de áreas, eu tenho o da alta avaliação, o da avaliação do, do, do, do gestor e o tempo de casa. Então, em nenhum momento o, o, o PDRP abandona, hum. né? Ah, se eu tenho 20 anos, se eu tenho um ano, isso se esqueceu? Absolutamente, está ali o tempo inteiro é, é, sendo lembrado, porque o tempo de casa é experiência. Exatamente, é bem democrático e avalia principalmente o funcionário ali dentro, dentro do período, o tempo de casa que ele tem, o, o que às vezes outros planos talvez pode deixar de lado, né? Quais são, no caso, Juliana, as habilidades, quando a gente fala em PDRP, que esse plano de desenvolvimento, né, de resultado pessoal, ele traz em relação ao profissional quais habilidades do profissional são avaliadas? No caso a gente fala das competências, né? Então a Mais gente avalia isso, a gente avalia as competências dele. Então no caso da relação interpessoal, do foco do cliente, ou seja, hum. se colocar no lugar do cliente para hum. ver se aquela prestação está tá sendo bem servida, a produtividade, o comprometimento dele com relação ao dia a dia dele, as atividades que são ofertadas todos diariamente né, pelos seus gestores, disciplina. a disciplina, né, então ela tem várias competências que é, são avaliadas. E o mais bacana, Almir, é uhum. que dentro dessa avaliação existe o feedback, uhum. né? existe aquele retorno que o gestor tem que ofertar para o funcionário, exatamente para a gente poder analisar dentro da gestão de pessoas, se nós vamos ofertar ou estudar né, o LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento, ou o PDI que é o plano de desenvolvimento individual. Então, quer dizer, eu posso ter ali é, dentro de, todos, de todas as avaliações que são analisadas pelo RH, se eu, se eu preciso desenhar um LNT, ou seja, algum treinamento que ele vai envolver vários funcionários de várias áreas, ou um PDI, ou seja, um treinamento específico para aquele funcionário naquela, naquela, naquela atividade que ele estiver desenvolvendo. Então, existe muita escuta, coisa que antes uhum. a gente não tinha. Né? então hoje o funcionário ele pode ter tranquilidade que ele vai ter o feedback do gestor ele vai poder pontuar aquilo que, não, que ele não está satisfeito, aquilo que ele está satisfeito aquilo que o gestor de, é, necessita dele, né? porque é muito cômodo né? ah, eu vou falar é. o que eu preciso, mas e o que, que o gestor também precisa que você se desenvolva? Aí o CREA ajuda as organizações também estão preocupadas com isso, em ofertar isso aos funcionários né? não só o CREA, mas em grandes organizações que a gente conhece que lidam realmente com gestão de pessoas estão exatamente focando isso, Por quê? porque eu quero retetar talentos. É. Né? Eu não Mais quero que a... formar líderes. Mas o que form... Eu não quero criar, eu não quero é, é, é, ter funcionários dentro da minha área que não estão satisfeitos ou que já estão procurando outra empresa lá fora para trabalhar. Não, eu quero uhum. retê-los. Eles são bons. Vamos mantê-los aqui porque a produtividade vai melhorar, eles vão criar aquela experiência dentro da organização. Então a gente quer reter. É. Né? Exatamente. Juliana, você estava falando em relação ao retorno, ao feedback. Esse feedback, ele realmente acontece, ele ocorre dentro do CREA, em relação aos gestores, aos funcionários? Almir, quando você me fez aquela pergunta lá atrás de desafios, este é um grande desafio, né? A escuta, né? As pessoas não estão preparadas para escutar, né? Todas estão preparadas para ouvir? Né? Então, quando você senta e realmente pontua as dificuldades, aquilo que eu espero de você, sou gestora, estou te dando feedback, aquilo que eu, como gestor espero de você, e aquilo que você acha que está fazendo como, como funcionário. Né? Então, Sim. quer dizer, é se abrir para essa escuta. Eu gosto muito de falar da escuta genuína. Né? Vamos ouvir sem armar, com tranquilidade. Né? A crítica ela tem que ser sempre construtiva, ela sempre tem que ter ser vista como lado positivo. Então vamos ouvir, vamos escutar com tranquilidade, vamos absorver essas necessidades que o gestor está te passando, né? e você também. Né? Inclusive eu comento muito, que eu acho bacana, quando no momento do feedback, é, que o gestor dá o feedback, por que não também pedir o feedback? Né? Eu acho que é importante Exatamente. também você ouvir do seu funcionário o que você tem que melhorar. Né? O gestor ele não é... O, o, o sabedor de tudo, né? Então, muitas vezes, quando eu consigo escutar muito bem, sem, sem, sem armar e com a escuta genuína, eu consigo realmente dizer, poxa, eu preciso melhorar, né? Em que eu posso melhorar? Então, eu sempre provoco aos gestores, a, a, a, o pedir esse feedback ao funcionário, porque realmente é um desafio, as pessoas não estão preparadas para ouvir e uhum. nem para escutar muitas vezes. Né? Então, assim, é, o que eu preciso melhorar? Será que é isso mesmo? Não, mas não foi isso que você me pediu? Não, peraí, aí, vamos com calma, vamos ser genuíno nessa escuta, que aí sim, tanto o gestor vai conseguir passar a necessidade da, daquele funcionário em melhorar, e o funcionário vai conseguir realmente escutar de forma tranquila aquilo que ele precisa melhorar. Ou aquilo que está bom. Tem gestores, eu, uhum. eu tive muitos feedbacks agora no final, porque a gente teve o feedback, o, o, o resultado do PDRP agora. Vários gestores... Está Ju... Sim, no final agora de no final do assim. ano agora. Então, olha, Juliana, eu tive muitos funcionários que eu tive feedbacks super positivos. Porque eles melhoraram tanto da última avaliação para essa, que foram, foi, foram é, é, todos muito tranquilos. Isso é muito bom. Né? Se eu vi no final de eu uma retorno. avaliação, que ela, ela acontece de dois em dois anos, ela todo ano se, é, existe a avaliação, mas aquela com uma projeção é a do último ano. Então quer dizer, você ouvir de vários gestores, não foi de um, de dois, foram de vários, né? Você ouviu no final que, olha, foi bacana, os nossos funcionários melhoraram muito da última vez. Então isso é positivo é demais. Um isso é, né, é um gente? comprometimento e a transparência, né? De sentar, vamos, vamos, vamos largar aquele lado de eu não gosto de você isso. ou eu ou você não faz. Não, não é eu não gosto do Almir. Né? Uhum. Eu quero, eu quero é, é, construir o Almir de uma forma muito construtiva. Né? Eu quero mostrar para o Almir que ele é capaz. Uhum. Né? E eu sou, estou aqui para ajudá-lo. Né? Isso. Juliana, e quais os projetos foram avaliados no ano passado? Tá. No ano passado foram avaliados a disseminação da estratégia da organização, 2015-2017, o Ecreia é, oficina de projetos, a implantação das empresas, da... da do colégio de empresas, colégio de empresa. desculpa, uhum. e a especialização da fiscalização no agronegócio. E o mais bacana é que na disseminação da estratégia e na oficina é, de projetos, é, foram eventos muito interessantes porque a gente envolveu todos os funcionários. Né? Então, uhum. assim, mostrando, a gente precisa mostrar realmente para o funcionário que ele está dentro do processo, né? não é somente projetos vinculados à estratégia da gestão. Além disso, sim, ok, mas. Eles estão dentro. Uhum. Esses projetos não iam Por acontecer. Parte integrante. Com certeza. E isso é bacana de você poder mostrar, desde do, de uma equipe de serviços gerais, da equipe da alta gestão, que todos estão inseridos nesse projeto, entendeu? Nesse, uhum. nesse barco, né? A gente não rema sozinho, né, Lá exatamente Exatamente. Né? Tem que ter essa companhia, tem, essa participação de tem, todos tem, também. Exatamente. Né? Uhum. E o setor de RH ele mudou muito né, nos últimos anos. Pelo que você mesmo colocou, esse diagnóstico, principalmente desses planos, o PDRP, que é um plano inovador, fez com que, muitas das vezes essa produtividade, principalmente, como se colocou, aumentasse né, dentro do CREA. Sim, com certeza. Isso aí foi é, bem claro, principalmente nas avaliações presenciais. Né? O percentual de, de satisfação do público hum. com relação ao CREA, foi muito bacana. E isso é realmente o resultado desse trabalho em conjunto, né? Do gestor, com a equipe, com o funcionário individual, com as áreas, quer dizer, não adianta a minha área estar bem e a outra não, uhum. né? A gente precisa, na verdade, o resultado é lá para fora. Né? o resultado é o externo, se o externo está bom, as, equipe, as áreas estão em sintonia. Uhum. Ou pelo menos tentando. Exatamente. Né? Estar em sintonia, exatamente. Juliana, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, foi muito produtivo aqui. Ô oh, Almir, eu que tenho que agradecer, foi uma grande oportunidade. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate.